Qual é, de 0 a 10, o seu nível de satisfação com a vida? Você é uma pessoa que reclama muito? Os seus resultados são compatíveis com a sua ambição? Você é uma pessoa que tem sonhos? O quão próximo você está perto desses sonhos? Quando falamos de ambição, falamos de um desejo que nos move até aquilo que realmente queremos ter, sem precisar passar por cima de ninguém. Seus resultados são condizentes com isso? Você mora na casa que você quer, você dirige o carro que você quer, você se veste da forma que que você quer você tem a família que você deseja a esposa o marido como é que tá esse nível de satisfação quando as pessoas te veem, elas conseguem perceber que você é uma pessoa satisfeita com a vida você tem notado que tem dado o seu melhor todos os dias para ter esse nível de satisfação alto é claro todos nós temos um grau de limitação no que tange a perfeição. Tem dias que estamos tristes, pouco chateados e isso nos causa certa insatisfação. Mas frequentemente, como é que você está? Você está satisfeito? Se o que tens dado é o teu melhor, com certeza, os níveis de satisfação, ele é muito maior. Então, o que, que o seu nível de satisfação com a vida vai ecoar no mundo depois que você partir? Quanto tempo vai durar isso? As pessoas que têm um nível de satisfação começam a pensar positivo, elas com certeza vão deixar um legado, um algo a mais para o um futuro que vai Durante muitos e muitos anos. Então, estar satisfeito é uma decisão que você toma, é um estado interno. Estar satisfeito é saber que o que nos define é o que está dentro de nós e não fora. Seja satisfeito, porque esse é o segundo passo para uma vida extraordinária.